Então o nosso último tópico na aula passada foi esse teorema daqui, que eu vou recapitular agora. Então nós temos aqui a, a integração de A até B, a função peso vezes uma função f dx. Nós queremos verificar a igualdade dessa integral com esse somatório aqui. Então nós temos um peso W0 e a função calculada em um determinado ponto x0 até um wn, um peso. E a função calculada no ponto xn. Eu havia dito que se os xk, né, se eles são raízes de polinômio ortogonal, então, essa igualdade aqui ela vai se verificar. Ou seja, ela vai ser exata para um polinômio. Ou seja, se f for um polinômio de grau menor ou igual a 2n mais 1. tá certo? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que... A escolha desse XN, desses xk aqui, x0, x1 até o xn, se escolhermos aqui dentro do intervalo B de um modo especial, nós vamos ter essa aproximação daqui. Tá certo? Então é... vejamos agora a demonstração né, do teorema. Ah, nós começamos aqui então considerando a, a f a função f como sendo um polinômio. Pertencente ao espaço P de 2n mais 1, ou seja, tem grau 2n mais 1 ou menor do que isso. Então, nós extraímos alguns dados do intervalo AB. Então, aí criamos aqueles pontos tabelados. x0, fx0, x1, fx1 e por aí vai, xn, fxn. Então, com isso, nós criamos um polinômio interpolador para esses dados. Tá bom? Lembrando que aqui tem n mais 1 um pontos portanto esse polinômio aqui que interpola esses dados aqui ele vai ter grau n depois eu tomei a função g que seria exatamente a diferença entre a f e o polinômio interpolador nós colocamos aqui é clássica essa função né? nós já sabemos que essa função ela vai ter n mais uma raízes e quem serão as raízes serão os nós que nós escolhemos, tá certo? Porque se substituir aqui o xj vai dar fxj, o pnxj vai dar zero. Tá certo? Então a gente respirou quando nós chegamos nesse ponto. Né? Porque agora nós vamos colocar algumas outras condições aqui. Então imagine o seguinte, então eu tenho lá um, um conjunto de polinômios ortogonais, de Φ0, Φ1 até Φn mais 1. Esses polinômios ortogonais podem ser de Legendre, pode ser polinômio ortogonal de Chebyshev, tá certo? Qualquer um. Então eu tenho aqui n mais 2 polinômios, de 0 até n mais 1. Um. Bom, se por acaso esses, é, essas n mais 1, um, esses n mais 1 um abscissas, né, Que nós temos aqui, se elas forem, nesses pontos aqui, forem raízes deste polinômio, esse enésimo, enésimo mais um sabendo que isso aqui é um polinômio de grau n mais um ele tem, como ele é ortogonal no intervalo ab, ele vai ter n mais 1 raízes dentro desse intervalo. Ou seja, que vão coincidir com as raízes de g. tá certo? Então, nós podemos fazer... É, observar o seguinte. Né? Lembra, a g, que é isso daqui, vai poder ser escrita dessa forma daqui. Bom, por que isso? Porque... Esses pontos aqui são raízes de G e também são raízes desse polinômio daqui. Então, lembra que quando a gente fala em polinômio de grau N mais 1, que tem é, essas raízes. Né? Então, lembra que isso aqui ele pode ser fatorado como X, X0, X menos X1 e por aí vai. Né? Até X menos XN. A única coisa que vai modificar é que vai ter um, um coeficiente líder aqui diferenciado. Porque isso aqui vai dar só apenas o coeficiente líder dele vai ser 1, né? O, ou seja, o que eu estou falando do termo de grau n mais 1 vai ser 1. Então, vai ter um, um número aqui, tá certo? Que vai depender de qual vai ser o meu polinômio ortogonal. Tá bom? Mas deixa eu voltar aqui. Então, lembra, isso aqui é um polinômio de grau n mais 1 que tem exatamente n mais 1 raiz. Então, a gente pode fatorar daquela forma. Então, portanto, esse polinômio daqui, que é de grau 2n mais 1. Por quê? Porque isso aqui é 2n mais 1, isso aqui é de grau n. Então, isso aqui, pelo menos, né, pode ser 2n mais 1 para baixo. Então, esse polinômio daqui, ele vai ser escrito dessa forma aqui. Ou seja, vai ser esse polinômio vezes uma função h de x. Aí, eu botei um nzinho aqui, por quê? Porque se isso aqui tem grau 2n mais 1 e aqui tem grau n mais 1, logo, esse h de x aqui vai ter grau n. Tá certo? Então, depois o que nós fizemos? Multiplicando essa igualdade aqui por Wx e integrando de A até B Nós chegamos a isso daqui Olhando essa parte aqui da igualdade é, A integral de W com F eu separei aqui e a outra eu joguei para o outro lado Então nós ficamos com essa igualdade aqui Tá certo? Foi exatamente aqui nesse ponto que nós paramos. E aí vamos observar agora exatamente o valor dessa integral daqui. Porque lembra, aqui é um polinômio ortogonal. Esse aqui é um polinômio de grau n. Então, isso daqui eu posso expandir em termos de Φ0, Φ1, Φn. Ou seja, o que eu quero dizer é que aquele hn de x ele pode ser um somatório de a um Aj Φ, j Somente que isso aqui vai até n Mas na hora que eu vou estar integrando De A até B Aqui vai ter Φn mais 1 Aqui vai ter o somatório de Aj Φ, j mas isso aqui vai só até n Isso aqui a gente já sabe Vai dar somatório de Aj Integral de A até B Φn mais 1 E aqui vai dar o Φj Lembrando que isso aqui vai só até N Mas como isso aqui é ortogonal Nós sabemos que isso aqui Essa integral aqui só não vai ser zero Quando J For igual a esse grau daqui Mas o grau dele vai só até N Então, portanto, essa integral vai dar quanto? Ela vai dar zero, certo? Então, a afirmação Nossa, é exatamente essa que Essa integral aí, ela vai dar zero Tá bom? Então, vamos continuar agora Então, uma vez que anulamos essa integral, então ficamos apenas com essas duas, eu continuo aqui embaixo, então nós temos aqui que essa integral, então vai ser a integral com o polinômio de Lagrange, então portanto integral de ATB da função peso com Lagrange vai ficar dessa forma, e lembrando que aqui é a integral da soma, a soma das integrais, então eu tiro esse somatório aqui para fora, eu vou ficar só com a integral de ATB, é, da função peso multiplicando aqui pela Lagrangiana, né? j, é, Ljxdx, e esse aqui vai ser uma constante que fica fora da integração. Então, esse pedaço aqui que eu estou chamando do meu Wj, tá bom? É isso que está aqui embaixo, certo? Continuando então, a então nossa fórmula vai ficar exatamente desse modo, lembrando que, ou seja, vai, a gente vai conseguir expandir dessa forma, de modo que esses W. Cada WJ desse aqui é calculado como, basta você fazer a integral de b do WX com, ou seja, vai ter a função peso né, associada ao, ao polinômio a, ortogonal, vezes a função é, de Lagrange correspondente aqui. Tá certo? É, eu vou terminando esse vídeo, é, dessa demonstração aqui. No próximo eu faço um exemplo com a, o polinômio ortogonal de Legendre e o de Chebyshev. Tá certo? Então, um forte abraço. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até logo. Tchau.